Quem pode ser terapeuta ter? Essa é uma pergunta também que acaba surgindo bastante. Quem pode ser o acompanhante terapêutico? Assim, quem pode ser? Profissionais da saúde, de forma geral, estudantes, como eu falei lá no início dessa nossa conversa, eu entrei em contato com acompanhamento terapêutico a partir da minha graduação em psicologia. E é muito frequente essa, essa experiência, vários sujeitos começam já desde a sua graduação, e não só psicólogos, lembra disso, o acompanhamento terapêutico não é uma intervenção privativa de alguma categoria profissional. Ah, então, uh, alguns sujeitos podem até falar isso em, uh, em alguns artigos, em algumas produções, mas não é. Então, o acompanhamento terapêutico é uma prática livre. Ponto. Ah, então... Qualquer pessoa que estude, que faça a sua formação, que se cuide para ter energia e disponibilidade para acompanhar o outro, pode desenvolver o acompanhamento terapêutico. E com isso a gente tem vários profissionais, estudante e profissional graduado, desenvolvendo o acompanhamento terapêutico, por exemplo, sujeitos da psicologia, da enfermagem, da terapia ocupacional, da educação física, da medicina. Da, inclusive fora do universo clínico. Exemplo, há muito tempo atrás, é, se eu não me engano foi em 2003 que eu participei da organização do congresso ibero-americano de acompanhamento terapêutico que aconteceu lá em Buenos Aires, Argentina. Eu fiz parte da organização do subcomitê do Brasil e a gente é, fez todo um, um processo para um grupo de brasileiros para lá. E, na minha fala, eu abordei a filosofia articulada com acompanhamento terapêutico, alguns conceitos da filosofia com o universo do acompanhamento terapêutico. E depois da palestra, eu fui procurado por filósofos que estavam no evento internacional. Filósofos que, de fato, trabalhavam com acompanhamento terapêutico lá em Buenos Aires, Argentina. Então, essa, essa experiência é interessante porque que tu pense nisso. O acompanhamento terapêutico é uma prática que pode ser utilizada por qualquer profissional que se dedique ao cuidado com o outro em qualquer situação. Que tenha aquela, lembra que eu falei da disponibilidade? Que tem essa disponibilidade para estar com o outro. Então, é uma prática realmente livre e que pode revolucionar a maneira de cuidar os pacientes. Então, a gente encontra, inclusive, nutricionistas que... É, passam a utilizar a perspectiva do acompanhamento terapêutico para ter uma outra forma de relação com suas pacientes, com seus pacientes, fisioterapeutas, enfim. É muito comum a gente encontrar uh, as psicólogas no universo do acompanhamento terapêutico, porque foi, enfim, a primeira ciência que, que passou a se dedicar, a pensar, e, uh, que inventou o nome acompanhamento terapêutico também foi um grupo de psicólogos. Enfim, então tem todo esse viés, mas repito que não é uma prática privativa de psicólogos, tá bom? Importante que isso fique bastante claro. <música>